Porque é, uma pessoa preocupada com o dia a dia não é a mesma onda e mentira por um que está dizendo, eu sou Deus. Certo? Quando Jesus fala assim, eu sou um qual o Pai, por que ele fala para isso? Ele está sabendo isso que nós estamos falando aqui. Ele não falou assim, olha pessoal, eu sou filho de Deus, mas eu acho que eu vou atingir ainda a criticidade, eu vou meditar bastante. É taxativo isso, é absoluto. Ele isolou o mundo existente. O poder do mundo exílio sobre ele é exatamente o poder que ele deixar que o mundo exílio atribua a ele. Certo? Vamos supor. Se, você, se alguém aqui estiver trabalhando numa firma, por exemplo, tiver um chefe desagradável, vocês podem se sujeitar a esse chefe desagradável. Não brigar, podem usar o princípio. Certo? Então qual é o poder desse chefe sobre vocês? É o poder que foi dado a ele. Tá? Agora, a partir do momento que a pessoa fala assim, não, eu quero aceitar isso daí. Então, eu sou Deus, e me isolou a onda humana. Veio a revelação de dentro. A onda emitida não bate mais para captar aquele cidadão, suposto cidadão. Vai captar o quê? Vai captar o ser real que o chefe é. Certo? Aí, acontece isso. Dois dados. Acontece um, um tipo de coisa ou outro tipo de coisa. Se o chefe estiver por ali, no interesse das coisas, ele vai responder a essa aula de rima, que nós estamos radiando e vai se transformar em outra pessoa, aparecendo a gente falando. Então, resolveu a questão. A outra solução é a pessoa até trocar de emprego no mudar de chefe. Agora, Ficar com essa pessoa incomodando não fica mais. Certo? Não fica, isso é impossível ficar. Então, aí, se a, a verdade, a verdade é a, a força disso aí, o negócio um, é, não é muito. É mentira, né? Mas, e, e o desafio veio porque embora que mudado, continua sendo fazer. Exatamente. E também por saber que ela deu que está assistindo ali as os congressos de culpa, né? Sentimentos de culpa, de aflito, mágoa do passado. Quer dizer, aquele mundo de, de problemas psicológicos desaparece com o deslumbre disso. Porque, existe, é, por exemplo, aquela crença que nós temos que cuidar de todo mundo, né? Então, por exemplo, os, os pais vêm os filhos, depois os filhos vão ter que educar os pais, criar os pais. um é, monte de crença, e tudo não considera é, salutar. Casamento, por exemplo. Ou a pessoa escolhe uma pessoa, casa, e o padre chega lá e diz, até que a morte você para, ele assina, é né? Ah, e aquilo a sociedade é aceita como é, o, o certo. Eu comentei lá em São Paulo, aquela questão dos esquimós, né? É o que eu falei né? Ah, o século que mostra é ser a esposa dele para que limpa, né? Você sabe Está vendo isso? É, chegou lá... Jesus chegou lá, apresentou a vida com a esposa e está tudo... Se não se aceitar, é só uma divulgação lá. Então, o certo lá para ele, é isso. Agora, na verdade, não existe certo é errado, porque o humano não existe, com todos os seus conceitos. Né? Então, o que, que faz essa coisa? É, por exemplo, tem que é a questão de casamento, tem que é a questão de... de é... Olha comigo o que aconteceu uma vez. Uma vez na faculdade de engenharia, e depois eu larguei a profissão, fiquei pensando o seguinte, mas eu copiar a vara de um né, podia ter aproveitado o custo do meu lugar. Sabe, esse tipo de pensamento que eu quero dizer, né? É... Como que isso chega para tirar o sapato, desafio, né? São as pedras. Direto. É, é, é. Então, é, na realidade, o, o, que, o que se chama, por exemplo, dizer de moral, né? A ah, moral humana. Quando uma pessoa ela, ela transcende esse, esse mundo do bem e mal, a gente enxerga a autocontemplação que Deus e é a experiência dele. Então, como é que ele gente enxerga isso dentro da morte humana? A maneira que eu vejo é totalmente diferente do que o mundo enxerga. O que o mundo possui, de bom ou de mal. Ele não está preocupado É o que está se desenvolvendo com aqueles acontecimentos. certo? Por exemplo, é, existem coisas, por exemplo, criticadas por certas pessoas no passado como altamente imorais e que hoje a pessoa fala assim: se aquela pessoa não tivesse criado aquela abertura, seria a pessoa como é que está indo hoje? Então, aquela imoral de outro tempo passou a ser a salvação do ser de hoje. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, a, a abertura sexual, por exemplo. A educação sexual. Alguém inventou é, um que gente como porta da né? lei. Não tinha educação sexual na escola, nem em casa. Certo? Quando isso começou a ser é, propagado, as pessoas que trouxeram foram rotuladas por todo esse tipo de coisa negativa. Né? Por quê? Chocava o padrão da época. Porém, com o passar do tempo, Aquilo, a atribuição daquilo facilitou a, a própria pessoa que não concordava com isso. Um exemplo que estou dando, né? É aquela suposta imoral, do que, assim, mas, no fim, mas eu não posso dizer nada, mas, de mesmo, até o relacionamento, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, a é questão da moral mais é questão de bom senso Deus. É de aceitação. Não tem, não tem fundamento isso aqui. Por quê? Porque, para Deus, isso aqui é tudo inexistente. Não um tem. Quando perguntaram para Jesus lá sobre.. Só também para testar, né? Aquela questão do Moisés tinha lá o esposo, né? Mas se uma morre uma... de casa para outro, estava no um céu, vai ser esposo de dentro. É a mesma questão, né? Um enxergando no mundo perfeito e o outro enxergando o filme e então, quando é tem as respostas. Tá? Então, é, o mundo humano não faz é resposta. O mundo humano só faz confirmação. Nós temos que sair fora Como é que nós saímos? É, a sugestão, isso aqui é uma sugestão pessoal, né? A adequação. A adequação é que vem tem um consenso. Não significa mais certo e errado. Significa adequação. É, a própria pessoa, cada um aqui, se for analisar os índios humanos, ele vai notar que hoje ele está aceitando um tipo de moral tranquilamente, que vai aceitar dez anos atrás. Certo? Nos próximos dez anos, é, vai ser normal para ele essa mudança. É uma adequação. Deus não é ver com isso, não é só a verdade. Então nós não deveríamos ser escravos da moral humana. Nós devemos o quê? Nós devemos ser escravos da a revelação divina. É bem diferente, não né? Porque a revelação divina, ela traz, na adequação humana, o propósito de Deus. Então, é... Vamos supor, é, a pessoa vai é, fazer a meditação. O mundo dela, se... Cada pessoa, deixa eu voltar um pouquinho para explicar um negócio. Cada pessoa aqui, ou seja, onde for, ela vive no ambiente mental dela. Trazendo um papel ali. É. Humanamente falando. Cada coisa que ela gosta, ela exerce aquela função ali. Então vamos supor que ela, ela tem um vício, mas vou, vamos supor que fosse em voo. Certo? Pela moral humana, isso aqui é um vício, é decorado, deve tratado tratado como mais. Certo? Quando nós fazemos a meditação, vamos supor que essa pessoa entrou no circuito da nossa meditação por aquele princípio que eu falei que é tudo um, é né? um filme só. Então, eu estou aqui, você quando eu faço a meditação, se essa pessoa se inclui na minha consciência, está dentro de mim, ela, como, ela, se ela estiver receptiva, o mesmo eu que eu sou né, é o que ela é. Começa a irradiar outra mudança. É assim que funciona a suposta cura espiritual. Existe o nosso mandamos é, é, boas vibrações a pessoa, ou bons conselhas, ou coisa parecida, a gente faz um recolhimento, é o recolhimento, estamos texto aí de paralém do portão, né? nós mudamos a nossa situação como eu falei aqui, eu sou Deus, para nós, próprios, pela unidade que a pessoa passa a receber dentro dela.